É yeah, a história do mexilhão. Acabou. Oh, oh, pode rodar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Pirata pirata pirata fazer pirata pirata pirata pirata pirata pirata pirata pirata pirata pirata pirata pirata Eu quero é é é, trabalhar. palhaço. Ah, ah, ah, ah, ah, essa ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Yeah. Yeah. Uh, Pena. Pode rodar.